E a mina? Poxa, o mal vai me deixar logo agora. Cara, eu tenho a habilidade do combate que eu não sabia que tinha voltado. Ah mano, entendeu? esse bombermin só fica se escondendo, cara. Ele só fica ali, não sai dali o safado. Início da rodada. Fica ali o covarde. Deixa eu ver pego ele aqui de snipe. ele está ali, ele só vai aparecer